Bom dia povo do YouTube, hoje vamos fazer uma oração para o Caboclo Sete Flechas, é, entidades está falando dele, linhagem de, de, de, de, de, de, de Oxóssi, entidade de luz, de proteção, de poder, de poder. Vamos elevar os pensamentos aos caboclos, a sua linhagem de sábia, de sabedoria, de inteligência, de fartura e prosperidade. Vamos fazer uma oração para o Caboclo Sete Flechas. Ó oh, grande caboclo, sete flechas, da magna linhagem de Oxós. ó oh, invencível guerreiro das matas, da terra, da terra força e fruto do bem, venha a nós, grande lutador, ó oh, caboclo, venha aqui, proteja-nos de todo mal e sinto que ora logo vem. Vamos fazer mais uma vez uma oração, ao oh, caboclo, sete flechas, ó oh, grande caboclo, sete flechas, da magma linhagem de Oxós, ó oh, invencível guerreiro das matas, da terra força do do fruto do bem, venha a nós, grande lutador, ó oh, caboclo, venha aqui, proteja-nos de todo mal, sinto que hora logo vem. Amém, assim seja. Salvo o caboclo, Sete flechas.